Esse livro, ele não é um livro para registrar o que aconteceu na sociedade brasileira, para registrar um golpe que foi dado. Mas é um instrumento de luta para que nós revertamos esse golpe e retomemos a democracia plena no Brasil. Nós precisamos tirar o Temer, tirar essa quadrilha que está junto com o Temer e retomar o passo democrático no Brasil com as profundas transformações que garantam a todos o direito ao trabalho, que garantam o direito à educação e uma saúde de qualidade, que diminuam as desigualdades sociais no Brasil e que nós tenhamos uma democracia de alta intensidade. E é por isso que esse ato ele é um fermento na massa, esse livro é um instrumento para que todo o povo brasileiro baixe, a sua ficha e vá às ruas lutar contra esse golpe que representa um enorme retrocesso em todas as conquistas que nós obtivemos nesses anos de luta no Brasil. Por isso, fora Temer, volta a Dilma e mais mudanças no Brasil.